Olá, estamos aqui para mais um programa em tese. No programa de hoje vamos falar com o Felício Oshiro. Olá, Oshiro. Ah, olá, professor. O Oshiro, com o apoio da Secretaria da Fazenda e do Planejamento, tratou um tema muito importante no seu mestrado. O tema é a questão do desemprego e como a sociedade contemporânea olha o desemprego. Felício. É, diga um pouco para nós sobre a sua trajetória na Secretaria da Fazenda. É, Pedro, eu sou do concurso de 86, um concurso que passou por várias cidades, passaram pelas fronteiras, é, trabalhamos na fiscalização na fronteira. E quando fui para a cidade, eu passei para o serviço interno. É, acabei trabalhando na área de tecnologia, em parte por ter o olho puxado. <risos> e que a, a fazenda entender que quem tem olho puxado tem de informática e como era uma novidade e que ligasse o micro não, é, e não entrasse em pânico já era um candidato ou ou nessa dessa área dessa área acabei trabalhando na Fazesp na área de, de de de excel de word e acabei indo trabalhar no gabinete do secretário uma época para ajudar na parte de planilha e voltei para a Fazesp que que que o ensino, da educação, é uma coisa que me, que me agrada muito. É, o Chiro, conte, conte um pouco para nós como é que surgiu o interesse, o seu interesse, pela, pelo tema que você trata, o desemprego no olhar da sociedade contemporânea. É, eu, é, eu tive o privilégio de trabalhar no, numa, numa assessoria do gabinete do secretário, uma assessoria econômica. E, e, e, e o desemprego é uma das variáveis importantes na macroeconomia e, e em políticas públicas e também ao mesmo tempo se assim, me chocava também a maneira fria com que nós trabalhamos com, trabalhamos com o número com estatística que pega uma parte muito importante da realidade mas no, no meu ponto de vista não pega tudo também tem a ver muito com o lado pessoal que o, aquela turma de 86, 87, são, são pessoas, muitas, são muitas pessoas que prestaram concurso público para fugir do desemprego que era muito alto. Assim, há, há, há colegas que, que, que até estavam empregados, mas largaram bons empregos em busca de mais estabilidade, que era uma, essa promessa de estabilidade, de segurança, e, e, que, e, e por isso acaba abandonando outras carreiras né, da in, iniciativa privada. Então o, uh, o desemprego para mim é um tema muito importante porque eu sofri isso também na pele. É, se, eu se eu aposentei como funcionário público em grande parte foi por medo do desemprego. Né? É, então eu consertei duas coisas: o interesse é, da instituição, da minha organização, e eu trabalhei o meu lado pessoal, assim, é um, é assim para mim foi até um lado foi, foi até terapeuta. É, não só terapeuta, mas foi também e, e foi uma chance de organizar um pouco melhor a ideia sobre esse tema que é, tão, que é tão importante para as famílias e para o governo também. Muito bem. Você poderia explicar para nós um pouco sobre as visões que a sociedade contemporânea tem sobre o emprego e o desemprego. Quais são as posições mais importantes dos economistas que... É, falam sobre isso? Olha, é, é, uma, é de suma importância. As famílias estão muito preocupadas com, se, com, com o primeiro emprego do seu filho, recém formado, ou, ou com, com o emprego do chefe da família, que frequentemente é, é a única fonte de renda, ou, ou, ou da própria esposa, que hoje em dia a mulher assume, muitas vezes, o papel de provedora da família. E, ao mesmo tempo, para muitos economistas é só um númerozinho, um número frio e, e basicamente assim a comunidade de, eh, dos economistas é dominada por uma visão liberal neoliberal é a corrente hegemônica que isso começou gradativamente nos anos 70 e consolidou firmemente nesse eh, nos anos 90 e aí até hoje então, sim, são, é, são visões de que o mercado resolve tudo. E o mercado vai resolver, consequentemente, o desemprego. Né? Às vezes, da pior forma possível. Né? O, a, as estatísticas não captam o desespero no, de, de, um, de um homem que precisa suscitar crianças. Ou de uma mulher também. Né? E, e assim, mas, assim, basicamente, assim, há uma visão de que o mercado resolve tudo há outras visões de que de minoritárias né, de que o estado é responsável por tudo o, o caso mais extremo são os marxistas né, que, que acho que precisa ter uma, uma mudança no poder na estrutura para para que para integrar as pessoas às vezes até de maneira forçada e, e você tem você tem pessoas é, é, digamos no meio termo que são que, que querem uma reforma, querem amenizar os problemas do capitalismo, que é muito eficiente para produzir bens, não tão não tão eficiente para distribuir os bens ou de, de distribuir os seus recursos. Então, se assim, são os keynesianos. são uma corrente que, que dominou o cenário econômico depois da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos as crises do petróleo nos anos 70, que é assim... Que, que, que, que possa ter uma mudança para uma posição mais liberal. A, a, o problema do, a, da posição keynesiana é que ele ele ampara, ele integra, ele tenta manter o desemprego baixo, manter o, o pleno emprego, mas custou um endividamento grande dos governos. Então, no mundo, hoje em dia, a maior parte dos governos, assim, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, tem dívidas colossais tem grandes dívidas, assim, acima de, de 100% do seu PIB, acima de 200% do seu PIB. Nesse ponto, o Brasil tem uma posição relativamente confortável, eu não sei a estatística atual, mas em torno de 60% do PIB. Uhum. Até o, o Brasil é um país que, que não, não tem uma, dentro do contexto do mundo ocidental, não tem uma dívida tão grande assim. Porém... Uma, uh, apesar de não ser tão grande, infelizmente é uma dívida cara. O Brasil paga muito, muito, muito mais juros do que o Japão, por exemplo, assim, que, que chega a pagar quase nada ou até um juro negativo. Muito bem. É, essa questão do emprego e do desemprego, hoje na, na sociedade contemporânea, é uma questão importante, principalmente porque você tem uma, um desemprego que passa a ser um desemprego estrutural. Isto é, muitas pessoas que hoje estão desempregadas, por exemplo, na nossa realidade, com certeza elas não vão voltar para o mercado de trabalho. Isso porque elas não têm mais competências e nem conseguem ter as competências necessárias que o mercado de trabalho que se tornou sofisticado exige. Por outro lado você tem também uma expectativa de vida maior e você tem uma quantidade cada vez maior de pessoas que não estão incluídas no mercado de trabalho porque já estão fora do mercado de trabalho, porque estão aposentadas. Então isso constitui uma quantidade razoável de pessoas que não têm o que fazer e não são ocupadas. Isso gera uma certa preocupação para as sociedades contemporâneas, no caso do Brasil, principalmente nas nas cidades, e na, nas grandes cidades. Que tipo de políticas públicas você pensa ou você sugeria para tentar amenizar esse problema, tanto do problema, o problema do desemprego estrutural, quanto da ocupação das pessoas que estão já fora do mercado de trabalho por serem aposentadas, por exemplo? É um... Pedro, é uma questão muito difícil. Essa, essa é, uma, é uma, uma questão de mais de um milhão de dólares. Exato. Né? É assim. E é, Aí, com certeza, a, a contribuição da minha orientadora, que é a Rosa Marques, que é, acho que você conhece, né? e, ou então do, do, do, do professor Moraes da PUC, é, assim, certamente eles, eles têm uma grande contribuição a dar eu, eu vou fazer um ensaio eu vou tentar dar uma dar uma resposta assim provisória digamos assim né é, assim a, a, o desemprego é, é uma construção é uma decisão a sociedade tem uma longa história uma história de, de séculos que nós criamos essa situação é, houve um momento na Inglaterra ou, ou, uma, ou, e outros lugares do mundo onde as pessoas vivem da terra. É assim, pode ser uma vida muito dura. Né? E, e o trabalho sempre existiu. O emprego é uma criação mais recente. Consequentemente, o desemprego também é uma criação mais recente. E você tem momentos em que, em que, as, eh, em que apesar de mudanças tecnológicas muito intensas, com a Revolução Industrial, as pessoas conseguem viver, o, que, que, talvez de uma maneira muito simples, mas, muito dura, mas todos são alimentados. É uma situação de, é, de, de famílias que têm acesso a uma pequena propriedade ou então a uma terra que é de todo mundo, mas conseguem criar sua ovelha, conseguem plantar o, o seu feijão, a sua cenoura, o seu algodão, o, o, o, que, o que for importante para eles. É, só que assim, a partir de um certo momento, você é, se assim, a terra passa a ser propriedade. Assim, com, Começa em 1850 com a Lei das Terras é e é, é, é reprisado aqui no Brasil logo em seguida. Né? Dom Pedro imita a Inglaterra. É, com isso a terra passa a ser mercadoria e ela passa a ser cercada, ela é uma propriedade, não é mais de todos, é de algumas pessoas. Quando você tem essa opção, ah, muitas pessoas não têm mais como como completar plantar o seu próprio alimento. Então elas vão se tornar dependentes. Essa dependência é uma coisa criada, é uma pessoa criada. Eu vou falar algumas coisas muito ousadas que não é porque eu não que não é talvez não seja para esse momento, né, assim. Mas assim, em 64, o se se pensou em fazer uma reforma agrária no Brasil. É uma coisa que já foi feito até no Japão, o Japão, por, por ordem dos americanos, foi feita uma reforma agrária. Na maior parte do mundo foi feita alguma forma de reforma agrária. Né? Assim, mesmo os Estados Unidos têm muitas propriedades pequenas. Mas assim, no Brasil isso foi visto como uma coisa de comunista. E é um dos motivos que tem um apoio muito grande dos americanos para que tivesse o, a Revolução de 64. E assim, há uma, uma preocupação que, que houvesse comunistas no, no governo do Brasil. Tipo Almino Afonso, né, assim. E, e, assim, então essa ideia de reforma agrária foi uma coisa abortada. Mas, assim, a reforma agrária é uma coisa que evitaria o êxito massivo, pelo menos tão intenso, da área rural para a área urbana. E, e, assim, então, assim, um, uma, uma opção é pensar, assim, quer dizer, eu não digo fixar as pessoas obrigatoriamente no campo, de maneira, de, porque é um, um trabalho muito duro. O trabalho no... O trabalho, no campo talvez só seja comparado com o trabalho em Minas, na mineração, trabalho muito alto. Mas, assim, mas as pessoas não deveriam sair do campo por, ter, por serem expulsas, porque não ter mais acesso à terra, porque ela foi secada, porque tem o um proprietário, que tem o um jagunço, ou, ou que tem uma polícia, ou que tem o teu Estado, despejando as pessoas. É, de outro lado também, o... Assim, o, o esse, o, o mundo tem um avanço tecnológico muito grande durante todo o século XX. Não só durante o século XX, também no, no século XIX e continua até hoje. É uma coisa, o, o, nosso, o rendimento do trabalho humano é, deve ser a casa de centenas de vezes maior do que foi. Né? Quer dizer, assim, para produzir um mesmo bem, nós gastamos, nós gastamos um centésimo da hora que era, que era gasto há poucas décadas atrás. Então, assim, é assim, talvez, no futuro, nós vamos ter que procurar ah, autores como Pierre Levy ou como aquele italiano, qual é, que é aquele italiano que propõe o ócio produtivo? Doménico de Massi. Domenico de Massi, de, de Masi. De, de é verdade. Assim, não acho que chegou a hora. Nós economistas, nós, quer dizer, os economistas não estão preparados para isso ainda. Haverá um momento que nós vamos é. discutir, que talvez assim, é, assim, inclusive para preservar os recursos naturais do, do planeta, nós não precisamos ter um consumo tão alto, mas poderemos ter uma vida cultural muito melhor, né? Isso poderia, só que essa proposta não uso, não uso propor é, dentro do governo, não, não nesse momento. Mas Você isso... tem uma, uma posição bastante otimista nesse sentido, quer dizer, a gente vai conseguir resolver é... o problema. Eu o, o, pela capacidade de produção do mundo, do mundo moderno, assim, não era necessário as pessoas gastarem oito horas do seu dia, fora o transporte, o deslocamento, assim, as pessoas podiam ter muito contemplar poderiam meditar, uhum. poderiam se, é, se produzir cultura, a qualidade e, de vida é, é e, importante também, né Olha, e talvez a alta tecnologia poderia ser usada para financiar também a previdência. Né? Uhum. Assim, as, as muitas indústrias muito rentáveis hoje em dia não empregam muitas pessoas, né? assim? É um tema muito complexo, lógico que, que, que a Microsoft ou então a Toyota, né, a Honda aqui no Brasil pense diferente e, e, e eu entendo no respeito. Mas assim haverá um momento no mundo que nós vamos ter que parar e pensar mesmo, é assim. E até que ponto, Pedro? Nós temos o direito de esgotar um planeta uhum. em duas ou três gerações? Né, assim, se, se o petróleo é uma coisa que demora tanto tempo para ser produzido naturalmente né, e assim até que ponto nós podemos ter o direito de, de poluir os nossos rios, de represar, de criar problemas nesse né, assim, ambientais é, é, é, ah, talvez uma resposta verdadeira seja muito ousada uhum. ah, no curto prazo né, assim, assim antes de assim, antes que pessoas com coragem entrem é, em frente essa, essa questão, nós podemos pensar em paliativos. Né? Assim, mesmo a alta tecnologia convive no no, no, no nosso país, é, no nosso estado, né? no nosso planeta, convive simultaneamente alta tecnologia e baixa tecnologia. Né? Assim, é, de um lado você tem uma monocultura uhum. que, exporta, que exportou no ano passado quase 100 bilhões de dólares, assim, você tem uma, uma agricultura de subsistência que vai produzindo milho, feijão e às vezes a base da enxada ainda, enxada é e um cavalinho, assim, a, a convivência entre os dois permite a sobrevivência de muitos, né? assim, e talvez a gente tenha que repensar sobre o, sobre, sobre, sobre a taxação mesmo, sobre essa, porque assim, se esses 100 bilhões de dólares que o, que o Brasil produziu vendendo soja basicamente, soja e açúcar, assim, tá, assim tá no, com, com, que haja mérito, mas está no bolso de poucas pessoas, assim, podemos re, re, repensar, essa, lógico que essas pessoas, não sou eu, e, e se tivesse no meu bolso talvez pensasse diferente, mas é, talvez é por ser um país que gera 100 bilhões de dólares pode repensar e, e cuidar melhor do seu uh -huh. povo, se é um melhor do seu povo. Um país mais igual, né? Ou menos desigual. É, é um país que pode, talvez, cuidar melhor da saúde, da alimentação e da educação. Só que isso tem que ser feito de, de maneira distributiva. Ah, isso, mas o interesse diverso, o interesse do coletivo pode ser diferente do, do, do interesse, do interesse individual. individual. Muito bem. Olha, é importante as questões que você coloca. Uma outra questão em relação ao desenvolvimento tecnológico e o impacto que isso tem sobre o desemprego e a exigência cada vez maior de mão de obra qualificada e sofisticada mesmo que a indústria, o comércio e os serviços necessitam e mesmo o agronegócio é, que não estão sendo oferecidos pelas escolas e pela universidade. É, como, como pensar uma solução nesse sentido? Porque isso vem é, junto com o desemprego estrutural. Quer dizer, você não tem é, instituições públicas ou privadas que estão formando é, mão de obra e a mão de obra que qualificada, que a indústria sofisticada, o agronegócio sofisticado, exige. Hoje, um operador de, de uma máquina agrícola, ele precisa ter uma uma formação sofisticada. Não é mais qualquer um que pode subir no, no, no trator e é, manejar o trator. Né? E a escola, tanto o, o, o, o ensino médio quanto... O, o ensino universitário não está oferecendo a mão de obra necessária para esse nível de sofisticação. Nessa área de TI, de informática, existe uma quantidade grande de empregos disponíveis e que não tem gente para ocupar esses empregos. Ah, tá. Esse, outra pergunta que vai no cerne e eu, outra pergunta de um milhão, né? <risos> assim Vamos, vamos voltar para o diagnóstico. Né? Assim, é, eu, eu eu acho que, se, sem dúvida, que o Estado se, tem um papel importante e deve investir precisamente em educação. Né? assim é, A economia é importante, fazer a economia é importante. Uma, uma família tem que fazer economia. É, o Estado também, né? mas nem toda a economia é boa. Assim, uma economia que vai comprometer o futuro pode ser boa no curto prazo, pode ser ruim no longo prazo. Então, se assim, a educação é uma coisa que que, o, o, assim, que todo governante deveria olhar com muito carinho, com certamente com muito carinho. De outro lado também, a formação não é só um... Quer dizer, é principalmente o dever do Estado. A gente espera que o Estado cumpra essa, essa obrigação mas ela sempre foi complementada pela iniciativa privada também. Você vê assim, eu fiz, eu fiz uma escola técnica. Assim, assim, há, há, há, há momentos nos anos 70, 80, em que, em que as, as multinacionais também davam cursos, procuravam formar sua mão de obra. Em parte porque ela, ela não acreditava na mão de obra que estava recebendo. Né, assim. Então, assim, eu trabalhei na Siemens, por exemplo. Então, você entrava nas na CIMES, algumas pessoas que foram selecionadas, teve um processo seletivo, passaram por um treinamento de três, quatro meses dentro da empresa. E, então, assim, então, assim é uma, você compartilha também o, o, a, essa formação, não apenas no Estado, mas na empresa. É, há um motivo adicional para isso também. Muita, hoje em dia, muitas empresas de tecnologia, de biotecnologia, possuem laboratórios muito melhores do que esses aqui dos nossos vizinhos, aqui da USP. Assim, ele tem acesso a equipamentos melhores, mais modernos, espectômetros, coisas assim que, que, que muitos alunos aqui, não, muito pesquisador nosso não tem acesso. Então, assim, o, a, o avanço e o conhecimento também acaba sendo, não é só na universidade, acaba sendo compartilhado. Então, essa responsabilidade tem que ser dividida também. Uh, uh, agora, agora, Pedro, o mundo é grande e tem que ser para todo mundo. Pelo menos uma visão democrática deve ser para todo mundo. Então, se assim, numa sociedade você precisa ter ocupação para para os gênios, para os pessoal de pesquisa de ponta, para as pessoas que, que têm o domínio razoável, que ter acesso a essa cultura, que deve ser o nosso caso. né? Somos privilegiados. Fazemos parte do 1%, né? porque um país que tem tanto analfabeto fazer uma pós-graduação é um privilégio de poucos. É assim. e, e precisa ter espaço também para o um trabalho mais simples, mas de maneira humanizada, uma maneira digna. Assim, sabe que, que mesmo na, no Japão ou na Europa, ou, é assim, ou no, no, é, nos Estados Unidos e outros estados avançados, é você ter uma, imigra você ter uma, uma, uma, uma, uma, uma imigração muito forte. Assim, aliás, essa é a preocupação deles. Mas, assim, essa imigração muitas vezes vem fazer o trabalho que o próprio alemão não quer fazer, o que o próprio o japonês também não quer, o, não quer coletar o seu lixo. Então, ele é muito civilizado, mas o trabalho de botar no caminhão, assim de, de, de às vezes às vezes mexia até com coisas tóxicas assim assim é, o imigrante faz o trabalho que, que pouca gente que, é, quer fazer e é necessário e é muito é socialmente necessário né? e no mundo nós precisamos dar dignidade a todos espaço a todo sabe que, que também assim em relação a, a eu, eu também fui da aula de de, de, de informática, que eu te contei, né? Uhum. Assim, é uma visão meio radical, também polêmica. É, os piagetianos radicais acham-se que, que as pessoas que chegam na, na, no, é, no, é, numa lógica formal, assim, é, chegam porque chegam no num momento certo da vida. Então, você tem durante a infância o um momento que você vai se desenvolvendo uma inteligência operacional que todo ser humano chega, e você vai chegar no, numa inteligência formal, lógico, formal. Assim. E, e assim, é uma visão que pode ser meio exclusivista. Então você tem o momento certo para chegar nisso. Há, há pessoas menos radicais que, que, que dizem o seguinte, não, tudo bem, você não chegou, mas você pode treinar as pessoas, pode dar uma, uma formação. É, Possivelmente isso é verdade, mas é mais trabalhoso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que, que assim, que for ah, uma formação lógica, ah, assim, para fazer chip de computador, fazer os bons programas de de, de informática, pode ter uma, outras exigências, que, que é difícil para um homem de 50 anos. Assim, as pessoas da, da minha idade, não é impossível. Uh, mas, assim, é até louvável e devemos ser incentivados a buscar essa capacidade. Mas, assim, mas se esses piagetianos radicais tiverem razão, assim, uh, uh, o governo precisa estar muito atento com a, com a formação básica. Assim, isso tem que ser feito logo. Agora, isso é um conflito, nós temos um conflito muito grande. Porque, assim, isso implica em gastos. E nós somos cobrados hoje em dia assim pela concorrência mundial a ter um estado mais enxuto, com, com menos gastos. E isso implica, às vezes, e que, e que, o, que o estado vai deixar de, de, de cumprir deveres como saúde, coisas que, que no meu no, no meu ponto de vista é, é muito triste, é muito triste, mas assim que veja veja lembra que o, o próprio Estados Unidos, que o é um país tão rico, o Obama tentou montar o sistema de saúde, assim, público, né, assim, e, esse, e esse foi um dos pontos que foi, foi, foi atacado rapidamente pelo novo governo, que tem uma outra visão. Né, assim, e os Estados Unidos estão tá nesse embate, né, assim, de, de, de como arcar com esse custo, né, assim, sem, sem onerar mais o contribuinte. Né. Então, assim, é, é, é uma questão muito séria. Então, assim, se, é, se a infância é um momento privilegiado na formação, é lá que nós precisamos em, nos empenhar ao máximo. No meu, na minha opinião, mesmo onerando o contribuinte. Talvez onerando o contribuinte mais rico. Eu sei que eu sei que estou falando isso, muitos não concordam comigo. Uhum. Eu respeito. Eles são influentes, são poderosos e uhum. influentes. Mas, assim, talvez nós devemos ser mais generosos e pensar na nossa infância, porque... Talvez ela seja um momento especial. Maravilha. É. Muito obrigado pela sua presença. Acho que você trouxe contribuições importantes para que a gente possa pensar e que a administração pública e o estado possa pensar sobre alternativas de políticas públicas para resolver todos esses problemas que você colocou e analisou aqui. Muito obrigado pela sua presença. Ah, bom, muito obrigado, Pedro. E Pedro, sabe que eu, eu espero que, como eu sou privilegiado de ter feito a pós-graduação com, com, com a ajuda da minha secretaria, eu desejo que muita gente se empenhe, que, que há muitos temas importantes e que precisam ser trabalhados, muitos. Muito obrigado. Obrigado.